Olá, olá, olá! Então, galera, olha aí. Acabei de chegar de viagem, né? Ficou 10 dias parada essa piscina e é, coloquei aqui. Ela tava com um palmo é, seca, né? E aí eu completei com água do poço, tá, pessoal? E coloquei, medi o pH, tava meio baixo, é, regulei com barrilha. E coloquei, pessoal, é... 100 ml do menos cloro, tá? É o único produtinho que eu estou usando agora. Sempre só regulando a alcalinidade a... e o pH, né? E acabei de colocar, pessoal, tem uns 15 minutos. Fui lá dentro, quando voltei, olha aí, ó. Vocês já podem ver aí, ó. Já está decantando. a maravilha, olha, olha só. Vocês podem ver aí, ó, já floculando, ó, essas bolinhas aí, ó, é rápido, rápido, rápido, rápido, pessoal. É muito top, tá? O que acontece? A água do poço, ela tem metais, né, meu poço artesiano. E aí eu completei e coloquei 100ml, porque ela já estava também meio esverdeada, né, por esses dias estudinho aí, pegou chuva. Ó, olhando daqui, vocês podem ver, tem ideia real da cor, né, porque o celular altera a cor, mas daqui vocês podem ver, bem aqui ó, nessa borda já tá decantando bastante, tá, deixa eu ver aqui um ângulo aqui, olha aí, pra gente ver que ela ainda tá meio esverdeada, então pessoal, eu acabei de colocar 100ml, né, do menos cloro, não coloquei cloro, porque como ela tava esverdeada, o produto informa lá que não é pra colocar cloro, porque o cloro reage com metal e aí fica uma bagunça só então quando ela tiver esverdeada e você colocou só coloque o menos cloro primeiro regula o ph né regulei o ph a alcalinidade e joguei 100 ml do menos cloro agora pessoal já tá floculando é rápido nem eu tava esperando fui só lá dentro né e quando eu voltei já vi ali ó que tava floco já tá decantando ó. amanhã de manhã eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês né como que amanheceu agora são 6 horas da noite e aí eu vou deixar aí pessoal outra dica ó. já deixo logo aqui a a mangueira com o aspirador tudo no ponto por quê? porque amanhã vai estar tá tudo decantado e aí se eu fosse colocar a mangueira fosse colocar ia subir né na hora que eu colocasse ia subir o produto então eu já deixo no ponto aí, ó. Que aí já vai decantar. E aí eu já liga a bomba e já começa a aspirar. E aí ela não vai é, subir, né? Então pessoal, tá aí, ó. Vamos aguardar até amanhã. Amanhã eu trago novidades aí pra vocês, tá? Valeu! E aí galera? Olha só. Cadê o pedido sem vergonha? Olha aí, ó. Tozinho, sem vergonha. Que malha, Que malha, papai. que malha, papai. Ai, ai, ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Então, pessoal, voltando, olhar aí Como que amanheceu a piscina aí, pessoal para vocês verem aí, ó Olha só Tudo no chão aí, ó Parece que nem tem água nela, né? Tão limpinha que ficou Parece que tá seca, né? Mas tem água, tá, pessoal? Olha aí Carrinho já no ponto aí Agora é só aspirar sabadão aí com a piscina limpinha o bom desse produto é que você pode limpar na sexta-feira né você bota na sexta, sábado final de semana tá garantido aí ó. então galera agora eu vou aspirar e daqui a pouco eu mostro pra vocês a belezura show então galera aí como prometido, olha aí ó aspirei tá só o ouro aí ó maravilha cristalinho aí ó então, ainda não coloquei nada né pessoal só o menos cloro tô completando ali com a água de poço tá Tinha muita sujeira mesmo decor tudo como vocês viram mas tá aí ó sabadão final de semana só completar o nível aí e lembrando agora vou colocar só 20 gramas de cloro e 15, 20 ml de menos cloro. Pronto. Aí vai durar essa semana toda agora. Tá, pessoal? Valeu, pessoal. Link para compra tá na descrição. Se inscreve no canal, deixa seu like se eu te ajudei. Faz o teste. Forte abraço. Qualquer dúvida pode deixar uma pergunta aí para mim que eu vou estar tá respondendo, tá bom? Tchau, tchau.